Muito bem pessoal, bem vindos a mais um vídeo é, Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre a IoT é, Automação de lâmpadas né? Utilizando o s 826601 Tá aqui 826601 Só que agora com um sisteminha um pouco diferente do que eu costumo fazer né que é com o que eu costumo fazer com o botãozinho digital né o interruptor digital é aqui que que eu fiz é, eu comprei essa placa comprei há algum tempo eu venho namorando essa plaquinha aqui no Mercado Livre né só que eu encontrei ela muito mais barata no Aliexpress então eu comprei ela no Aliexpress é, para poder fazer esse projeto o que acontece é, essa plaquinha ela é confeccionada de forma a utilizar apenas um GPIO do sp 3266 né? e por essa motivo não é possível colocar um interruptor digital então a solução é colocar um paralelo né? O um interruptor em paralelo com o relé que é né? o conhecido também como True way eu vou mostrar para vocês né, na sequência do projeto aí, como é que faz então essa placa ela tem um você pode observar que ela tem um relé de 250 volts 10 amperes né suficiente aí para acionar um, uma lâmpada, né? Tranquilamente. Aqui você vê o conector do ESP, né? Aqui nós temos um, um botãozinho aqui que é o RESET e aqui no meio, né? Você pode ver aqui o regulador de 33 pro o ESP, né? Você alimenta aqui com 5V, né? É, aqui então 5V GND aqui o comum do relé onde a gente vai ligar o retorno da lâmpada né e aqui os dois paralelos que vão para o interruptor onde vai estar tá ligado lá o fase né então aqui né, o ESP vai conectado dessa forma aqui e fica um Vai ficar um projeto bem compacto, né? Vai ser possível colocar dentro da caixinha junto com o interruptor, né? Muito bem. Bom, para alimentar aqui esses 5 volts, né? Eu comprei uma outra peça também. No AliExpress. Que eu já vinha namorando também já há algum tempo no Mercado Livre. Mas, pelo mesmo motivo, não comprei. Porque tava muito caro e o frete muito alto. Eu consegui comprar no Aliexpress um preço bom e com frete grátis né então você vê que ele é bivolt, 240 é, entrada de 50 Hz 60 hertz, e a saída de 5 v 3 watts né é, eu vou usar esse aqui, essa, essa micro fonte digamos assim né para alimentar o sistema ok então na sequência aí eu vou mostrar como conectar tudo isso. Então, pessoal, como diz o ditado, a vida não é um mar de rosa. Né? Eu fui testar a plaquinha e não funcionou. Bom, eu estudei essa plaquinha e observei aqui que ele tem um MOSFET aqui, o 7002, que aciona aqui através do dreno o D3, que é um diodo, né? para poder ligar aí o o relé. Vocês vão observar aqui que tem o R1 e o R2 aqui. Né? O R1 ligado aqui no dreno e o R2 ele está ligado aqui no na fonte. A fonte está aterrada né? É, aqui no do outro lado, né? O, eles estão aqui em, é, em série né? o R1 e o R2 então, na verdade estão em série, estão interligados aqui nesses né? dois pontos aqui do R1 e R2 que vão aqui para o GPIO né? então, por algum motivo aqui eles colocaram esse R2 é, aterrando o, o GPIO né? bom, é... eu observei o seguinte para funcionar desse jeito você tem que ligar o, o circuito né com o S8266 é, alimentado e só depois você ligar o o sinal do Pio né como isso aí não interessa para mim eu o que que eu fiz eu removi o R2 eu removi o R2 e ele passou a funcionar só que tem mais um detalhe aqui aqui vocês vão vendo né, aqui a foto aqui com o r2 já removido tá é, só que tem mais um detalhe aqui o chpd não estava aqui jampiado com 3,3 volts então, vocês podem ver que eu fiz um, um jumper aí né do 3,3 volts com o chpd e aí tudo funcionou normal eu vou mostrar aqui na sequência ele funciona Bom, oh, muito bem. Então vamos aqui conectar o WESP uh, Aqui eu vou conectar o cabinho aqui, mais fêmea para poder conectar lá na fonte. o positivo. Aqui a fonte nós temos aqui negativo e o positivo. Muito bem, agora. Muito bem, pessoal. Tendo em mente o ditado que a vida não é uma mar de rosas me deparei com um novo problema aqui uh, essa fonte que eu comprei aqui no Aliexpress como vocês podem observar aí, a saída dela é 5 volts e 0,6 amperes é, ela não consegue acionar o relé né? então eu tive que é, mudar aqui o projeto né? e utilizar aqui uma fonte de.. uma fonte de celular aqui antiga né mas que tá funcionando e que tem uma saída aqui de um ampere que é o que nós vamos precisar para acionar o relé né então eu desmontei ela aqui, como vocês podem ver. Ela não é complicado de desmontar, não é só um pouquinho trabalhoso, né? Você tem que serrar aqui as laterais, né? Aqui em cima e nas laterais aqui para ele soltar. Aí temos aqui então a plaquinha, né? Ela é um pouco maior, né? Que é a fonte, mas eu acho que vai ser possível, né? Colocar aqui no nosso projeto, muito bem. Vamos montar aqui então e fazer o teste. Tudo bem, vou usar um cabinho aqui, USB, né? E já conectar aqui direto no USB. Aqui provavelmente eu vou ter que diminuir esse cabo, né? Estou acionando aqui pelo blink, né? Então, funcionamento normal. Ok, então vamos à próxima etapa agora, que é o desenvolvimento da caixinha, Onde a gente vai poder colocar esses componentes aqui. Muito bem, então é, eu projetei aqui essa caixinha, né? E para condicionar aqui os componentes, né? Então, bora imprimir. muito bem então nós estamos aqui produto final né já impresso é, a minha ideia é montar com esse interruptor aqui dessa forma né Vou colocar dois parafusos aqui para fixar né? e aqui dentro vai ser dessa forma aqui Vai ficar lá no fundo e a fonte eu achei um jeito de colocar um pezinho aqui. desse jeito, a fonte em pezinho do lado de cá a plaquinha aqui embaixo né, sem maiores problemas bom agora nós precisamos aqui conectar né, o, os fios aqui vocês é, se podem observar que esse interruptor aqui não é True way então eu vou ter que dar uma pausa aqui pra, e achar um, um interruptor True way aqui muito bem, agora sim, CTRL E aqui Então nós vamos ter aqui um fio Que vai aqui no comum Que é o retorno da lâmpada tão da lâmpada e depois nós vamos ter aqui os dois os dois paralelos muito bem é aqui vamos cortar um pouco esse fio isso daqui não, porque ele vai ele vai sair da caixinha, né? Vai sair da caixinha e vai ligado lá no, no retorno da lâmpada. Agora esses dois aqui que vão ficar internamente na caixinha, é, nós vamos cortar um pedaço dele aqui para ele não atrapalhar muito aqui. Esse daqui, eu vou considerar a condição do FASE eu vou ligar aqui né? Muito bem, e daqui eu vou puxar um outro pra fora que vai ser o, o FASE né E esse daqui, esse branco vai ser o, o neutro ver se eu já consigo encaixar ele lá dentro assim, aqui eu tenho mais um detalhe né? não posso esquecer que é os 5 volts né? é, como é, isso aqui não vai caber aqui dentro eu vou ter então que soldar um fio aqui né? no positivo e negativo para poder alimentar aqui a nossa plaquinha Bom, muito bem, então, é, esse fio paralelo aqui, esse verde amarelo, eu cortei num 6 centímetros aproximadamente, e soldei aqui né, na fonte, negativo e positivo, e já parafusei aqui né, o negativo e o positivo para plaquinha. Então, é, ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Vai ficar aqui dessa forma. Muito bem. Então, recapitulando aqui. O fio branco é o neutro, o fio azul é o retorno da lâmpada, e o fio vermelho é a fase que vai aqui. Né, eu vou, vou ter que cortar um pedacinho aqui, para poder sair os fios, e aí já vou parafusar. Bom pessoal, então, eu já fixei aqui, né, como vocês podem ver, esse parafuso aqui em cima. Esses parafusos Tem um pequeno detalhe que eu só estou observando agora né? é, Esses parafusos aqui vão atrapalhar Na hora de colocar o espelhinho aqui em cima Então eu vou ter que é, Conseguir um parafuso Que fique mais baixo aqui Ou então Abrir um pouquinho aqui para ele entrar mais né? Bom, de qualquer forma né, Ele vai ficar desse jeito aqui Aqui nós vamos ligar fase, retorno da lâmpada e neutro. Então vamos ligar né, para fazer um teste. Muito bem, então nós vamos instalar aqui. Aqui nós temos o fase do retorno da lâmpada e aqui o neutro. Essa caixinha já estava preparada, né? Que eu já fiz uma instalação aqui. Só que eu acabei tendo que remover. Neutro. o nosso neutro aqui, descascar mais um pouquinho Parece que eu fiz certo Previsto o parafuso está atrapalhando um pouco aqui. Agora estou aqui com o blink, né? Aqui no botão área de serviço e aqui no botão. Muito bem pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, é... só mais alguns detalhes aqui, o... esse interruptor que eu, que eu usei aí é da linha Piau Plus, tá? é... na descrição do vídeo aí eu vou deixar também para vocês o link né, do AliExpress, de onde eu comprei as peças. Também vou deixar o, o arquivo STL aí da caixinha o vou deixar o código aí do do SP8266 e inclusive esse código que eu vou deixar aí você pode utilizar também com interruptor digital tá é, ligando no, no GPIO01 está tá configurado para o GPIO01 beleza pessoal então um abraço a todos até o próximo